Então, vamos começar com a nota Si, colocando o meio do dedo e o polegar, fazendo a pinça, soprando, é, pode segurar a flauta assim e. Sopra com leve T, com a ponta da língua encostando. No dente. Nada de pôr a língua pra trás no céu da boca. Ela encaixa aqui, ó, no dente. É um T suave, pode ser um D também. Tudo. A nota Si, ela tem uma segunda posição com esse dedo. Tá vendo? Dó, Si, Dó. É mais fácil do que fazer do si do si mas nós nunca vamos usar a segunda posição. Primeiro, porque a segunda posição ela é usada para passagens muito difíceis, em peças muito complicadas, onde usar a primeira posição do Si ou vai deixar a música desafinada ou vai deixar ela muito complicada. Então, Usa-se essa daqui. Mas, para aprender flauta, não se usa a segunda posição. Estudar a segunda posição do Si é bom para amolecer essa articulação desses dois dedos aqui. Então, na hora de treinar essa articulação, você pode usar Dó, Si, Tosse, mas só como exercício para o dedo, hein? Não vá tocar.